Oi, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui falar um pouquinho com vocês hoje sobre curso online, tá? Eu lancei um curso, na verdade, relancei, porque eu já ministrava esse curso há uns anos atrás, tinha dado uma parada e agora, atendendo a pedidos, eu vou voltar. E eu lancei ele ontem é, no Instagram, o curso de micro tatu, né, Pra gente fazer aquelas fine lines bonitinhas, pequenas, com o ou com rotativa, enfim. Eu fiquei abismada é, com o tanto de solicitações para que eu ensinasse online, porque querem fazer comigo, é, mas gostariam que fosse online por causa do, do, da atual conjuntura, né? Mas assim, gente, olha. Se fosse só a teoria, possivelmente eu até entraria nessa onda de online. Mas para eu ensinar para vocês uma técnica, para eu ver é, vocês treinando, sentir a mão. Quem é meu aluno sabe que até de costas eu falo, quem é que está correndo aí? De quem é essa mão pesada? Porque o meu ouvido, ele está treinado para o barulho da máquina. E eu preciso mostrar isso para vocês. Eu preciso fazer com que vocês percebam a ferramenta. Então, não é só que agulha, que tinta, como é que tira o decalque. É sentir o treino. É ver a velocidade que a mão está andando para aquele tipo de tinta. É. Pegar no seu pé quando você tá andando rápido demais ou devagar demais. Porque tem a velocidade certa, tem profundidade certa, tem tipos de pele diferentes. Por exemplo, eu começo uma tatuagem aqui. Aí eu vou seguir com essa tatuagem até aqui. Olha esse tecido, essa pele, a espessura dessa parte do pescoço. Então, assim, temos que aprender da forma correta. Então, eu prefiro... Não ensinar do que ensinar de qualquer jeito, tá? Eu sei que todo mundo tá sem grana, tá procurando um curso mais em conta. É, eu consegui é, aumentar o número de parcelas até em 12 vezes. Então, todos os cursos são pra quem não tem grana mas tem garra, tem vontade de trabalhar. Então, você vai fazer o seu curso, você vai parcelar e você vai pagar as parcelas com valor de procedimento, porque ficaram super baixas. Alguns cursos ainda, você, além de pagar em 12 vezes, ganha mais um. Mas eu não posso fazer isso com vocês, entendeu? Eu, con eu considero é, como se eu estivesse enganando vocês para tentar ensinar... Uma técnica, é fazer um procedimento para vocês verem, sem ter treino, sem ter nada. Se vocês acham que é tão fácil assim, paguem uma sobrancelha para alguém da família, ou uma tatuagem para alguém da família, e vá como acompanhante e veja o profissional trabalhar. É muito difícil, gente. Parece ser fácil, principalmente se a pessoa não esboça nenhuma sensação de dor, né? Mas não é. É complexo. E uma tatuagem é, feita com tinta orgânica é para sempre. Então, se você erra um desenho que a pessoa veio, às vezes, é, registrar um momento é, que ela gosta, gravar o nome do filho, fazer alguma coisa que tenha alusão a um sentimento e você estragar isso... Então, comigo não tem curso online, gente. Se vocês quiserem, a nossa voz ensinando direitinho, fazendo com que vocês saiam daqui seguros. Porque quem vai acompanhar o treino de vocês? Você me manda foto? E aí eu avalio? É difícil avaliar até pessoalmente ali com a borracha na mão, pelo amor de Deus. Então, assim, eu prefiro voltar lá na estaca zero, tá difícil para todo mundo, inclusive para mim. Foi o que eu consegui fazer para vocês, foi o parcelamento e presentear alguns cursos com outros cursos. Mas se eu não vender mais curso, porque agora a febre é online, eu vou voltar a fazer procedimento, que é o que eu sei fazer. Eu não vou fazer isso com vocês e nem com o nome que eu levei 22 anos para construir. Então, aqui tem seriedade, tem responsabilidade e tem amor ao próximo, que é o nosso cliente. Então, eu espero que vocês entendam. Eu espero que um dia, quem está tão longe assim, consiga chegar até mim. né? Ou quem sabe, eu chegue mais próximo de você. Mas vamos pensar num curso presencial, né? com um professor que está ali o tempo todo, é, te passando todos os pulos do gato? Pensem nisso. Um beijo grande pra vocês e até breve.